fertilizante é uma necessidade diária do produtor rural é claro que não existe nenhuma cultura sem o aporte de adubo de nutrientes na lavoura e um projeto aqui no rio grande do sul está buscando produzir fosfato nacional eu converso agora com o fernando talarico que é CEO da empresa águia fertilizantes liderando o projeto fosfato três estradas fernando Brevemente, esse projeto descreve para gente. Boa tarde, Elisa. Esse projeto é um projeto para produção de fosfato natural, tá? é um fertilizante natural para aplicação direta. Ele está desenhado para produzirmos 300 mil toneladas de, de fertilizante fosfatado por ano. Isso representa aproximadamente entre 10% a 12% da demanda atual, né? e é atual no, no raio de 300 quilômetros em, vol em volta do projeto. Tá? E esse projeto vem suprir, em parte, né, parcialmente, a, a dependência total do, do nosso estado em fertilizantes. Né? 100% do, do fertilizante usado na, na, na, no agronegócio gaúcho é importado. Tá? E volta e meia, quando eu faço a afirmação, as pessoas perguntam, mas olha, no porto não tem uma, uma, uma, uma unidade de, de produção de fosfato, de fertilizantes, enfim... Tem, né, tem, um, tem duas ou três unidades de, de, de fabricação de, de fosfato, mas toda a matéria-prima vem ou do norte da África, tá, ou do Peru, enfim, é importada. Né, o, o que é feito ali é processamento químico, eles transformam, né, melhora a qualidade do material, etc. Mas o, o fosfato, no caso o fertilizante, vem é, é importado. Tá? Então é isso, o, o, a, a projeção nossa né, com essa produção... É, é, movimentar aí, o, o, pelo menos a arrecadação do, do município de Lavras do Sul vai ser incrementada em pelo menos 15%. Tá? Geração de empregos, efeito de renda, né? lembrando que o material que vem importado é isento de qualquer imposto. Então... O Fernando mencionou essa mina fica em Lavras do Sul, né? mais ali na região sul do estado. É, como que vocês descobriram? Não sei se essa é a palavra que existia fosfato lá naquela região, aqui no Rio Grande do Sul, e que isso poderia ser explorado comercialmente. Então, esse processo começou é, é, em 2011, portanto, 11 anos atrás, e realmente não, não havia nenhuma jazida de fosfato na região. Nós fomos felizes de poder identificar o potencial através de um estudo muito é, é, inicial, mas que para nós já dizia muita coisa, feito pelo Serviço Geológico é, Brasileiro, mas da unidade aqui de Porto Alegre, que hoje é, é, é a chamada CPRM. Né? E esse estudo abriu a cabeça da gente para uma possibilidade, tivemos em campo né, na época o... o, o as áreas pertenciam a outra empresa, negociamos os direitos minerários e começamos. Aí depois descobrimos que o corpo saía para o alvará seguinte, aí tivemos que esperar aquilo estar disponível no mercado, requeremos e consolidamos esse bloco. E aí foram pelo menos 30 mil metros de sondagem, toda a parte de engenharia, realmente é demorado. Né? Depois começamos com os estudos de meio ambiente, e, porque nós fomos os primeiros a identificar esse potencial, a água e a Fertilizantes também detém outros corpos né, de fosfato ali na região. Então, nós temos capacidade, é, é, lógico, né, da aceitação do produto, demanda, a gente construir isso tudo, de expandir a, a, a, a, a planta existente e, eventualmente, construir outros. Recurso não é o problema. Tá? O fosfato é um, né, um importante componente dos principais nutrientes aí que as culturas precisam. E o Brasil tem uma dependência externa muito grande. Né? A gente está vendo agora com o conflito da Rússia com a Ucrânia, o quanto isso aperta no nosso sapato. Né? Por que, que é tão importante a gente ter produção nacional? Veja, é, é uma questão de, de independência né, e de competitividade. Se olharmos no, no cenário nacional, nós importamos é, é, basicamente 95%, acima de 90% de todo o potássio que é utilizado na, na, como fertilizante no, no agronegócio brasileiro como um todo. o fosfato deve estar em torno de 60%, 55% importado, tem alguma produção. E a região sul como um todo tem zero produção. Então, são três estados que são 100% dependentes de importação. Por que, que é, é, é ruim? Primeiro, o agricultor não pode comprar pequenas quantidades, ele tem que comprar sempre múltiplo de um, de um graneleiro transoceânico. Então, ele, ele não vai chegar lá e comprar uma, duas, é ele, ele é obrigado a se juntar em cooperativas e trazer pelo menos um Panamax é do norte da África. A gente já começa por aí. Esse produto tem um preço lá no, no, no, no, no norte da África, no, no porto, né, que é o que o produtor, depois você tem que pagar frete oceânico, depois ele chega aqui no porto do Rio Grande, tem todo o custo de, de manusear, de custo portuário, propriamente dito, depois isso vai para processamento, aí vai 300 e tantos quilômetros ou mais, dependendo de onde você estiver no Rio Grande do Sul. Tudo isso é pago, no final das contas, pelo pelo produtor. E a água fertilizantes, o nosso depósito, está no centro da campanha, tá? É, no centro do mercado consumidor. Então essa vantagem já é, é muito grande. Outra, outra é uma vantagem logística que está refletida em preço. Tá? Outro aspecto é que o, o, o produtor o rural pode comprar a quantidade que quiser. Tá? Nós não temos limitação, por quê? Porque a mina está ali, você pode pedir a quantidade que for necessária, sem necessariamente ter que esperar chegar, a entrega imediata. Bom, e quando você paga o, o, um preço alto, e é até por isso que se, se tira os impostos, muito alto, isso vai estar refletido no preço da soja. A margem que, o preço da soja é 1, que é definido na, na bolsa de Chicago, e a sua margem é aquele preço menos o custo operacional. Se o custo operacional é alto, a sua margem diminui. Então, se a gente consegue né, oferecer para o pro produtor gaúcho uma opção mais é, barata, né, lógico que tem custos associados, certo? mas ele é, é, é muito menos é, sensível, principalmente no que se refere a transporte e logística. Então, isso é traduzido em competitividade do nosso produto tá? agrícola. E é importante a gente ressaltar que Lavras do Sul é uma cidade pequena, né? Muita gente ao redor tem essa preocupação, né? Como vai ser com a instalação é, de uma mina de, de fertilizante ali na região? Mas é importante destacar, além da questão econômica que o senhor falou, né, de geração de empregos, de impulsionar a região, tem todo um estudo ambiental e junto com a comunidade para evitar esses impactos, né? Sim. Nós começamos em 2015 o, o estudo ambiental, né? ele tem um componente social grande né? e nós usamos a Golda, que é provavelmente, se não for a melhor, é uma das melhores consultorias ambientais do mundo, tá? ela atua em, em países com tradição mineira como Canadá, Austrália, enfim, vários países, e no Brasil também, especializado em licenciamento ambiental para mineração. Então, eles tem, trouxeram grupos de sociólogos, etc. Nós usamos muitos profissionais daqui do Rio Grande do Sul né? e, nesse estudo. E, e, e aí, enfim, né? toda a parte de fauna, flora, tudo isso foi extensamente documentado. Né? E em paralelo, nós fizemos um, um trabalho, eu acho que muito bem sucedido com, com a comunidade local, você veja que o município de Lavras do Sul tem em torno de 5 mil uh, habitantes, né, e, esse, e essa população teve, nós tivemos na nossa audiência pública, uma, uma quantidade imensa, né, provavelmente próximo de 2 mil pessoas, O um apoio muito grande, né, quem tiver a oportunidade de assistir as imagens estão disponíveis no nosso site, você vê realmente que tem uma noção, a população tem uma noção muito, é, bem, muito clara do significado do empreendimento no, no, no município deles. Por que isso? É, nós procuramos ser o mais, o mais é, transparente possível, fizemos vários trabalhos, desde 2005 até hoje, né, de comunicação social, apresentações né, não só da... da da audiência pública, mas muitas vezes, é, é, é, muitos workshops, enfim, apresentações que nós tivemos, é, fizemos em vários grupos, em, em, em associações de, de lojistas, em núcleos de, de, de familiares ali dentro, na, realmente na região rural, então a gente cobriu bem a, o, o, a sociedade, tanto é que todos conhecem o projeto. Tá? Em paralelo, também a gente fez um trabalho bem é, bem intenso com as comunidades, no que se refere à infância e à educação. Então, participamos de feiras infantis, participamos não só explicando oh, o que está sendo feito na nossa indústria, etc., mas o, o, o, participamos financeiramente, é, patrocinamos vários eventos, né? E, e, Dentro da área de saúde também, ajudando a fazer reforma de hospital. assim é Isso já antes da da, da, da produção. né Depois da produção, é, é evidente. Nós vamos, vamos ter um fluxo de pessoas que vão estar trabalhando na mina. Né? São profissionais muito, em geral, bem pagos. né Isso vai se refletir, obviamente, em, em circulação é, de dinheiro no município. E atrelado a isso, nós vamos precisar de uma de uma, de uma gama muito grande de, de, de, de serviços. né Porque a mina vai ser visitada tem muita gente que vai entrar e vai sair essas pessoas vão ficar em Lavras né? vai precisar se hospedar em Lavras aí vem restaurante, turismo, etc etc, etc né? então é, é, é muito gratificante poder participar de, de, desse processo e poder devolver um, um pouquinho do carinho que nós recebemos de Lavras do Sul pra, de volta para a comunidade Música